Saudações, delícias, sejam de um bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre. Galera, hoje eu estou aqui gravando sem câmera para vocês, pois eu não estou em casa, então eu não estou com o meu equipamento que eu costumo fazer essas gravações para vocês, mas é claro que eu não poderia deixar de fazer vídeos para vocês durante essa semana, então por enquanto vocês vão escutar apenas o meu áudio e hoje nós temos que conversar, pessoal, sobre o tweet do Ed Boon revelando o porquê eles não anunciaram o seu jogo no The Game Awards 2021, que a gente cobriu aí na semana semana passada foi da hora para caramba o apoio de vocês foi fenomenal Eu agradeço pra cacete mesmo galera Obrigadão de coração pelo apoio de todos vocês e vamos trocar uma ideia sobre isso daqui ler o tweet que ele postou ali, respondendo a galera e comentar um pouquinho a respeito sobre o que ele fala ali, acerca desse novo projeto, então já aproveita para deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, mais regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando, rapaz, tivemos aí The Game Awards 2021, foi uma decepção muito grande para muitas pessoas, eu me incluo nessa, porém eu já estava um pouco mais preparado para esse negócio aí, porque, como eu eu vinha avisando nos últimos vídeos antes do TGA 2021, era melhor chegar ali com uma expectativa mais baixa pra acabar não se frustrando, mas ainda assim a frustração bate né galera, não tem como. Não tivemos nenhum tipo de anúncio no The Game Awards 2021 com relação a Mortal Kombat ou até mesmo Injustice e depois rapaz, no dia seguinte... O nosso querido Bumbum na verdade é o seguinte não né Foi no sabadão que ele fez essa postagem lá Respondendo um usuário aqui perguntando pro Edboom Qual seria o próximo projeto né Inclusive o usuário chamado Stephen Ele coloca lá né Ed, MKX, Who's Next? Aí depois ele coloca MK11, your Next E depois ele coloca MK Community, What's Next? Querendo saber aí por parte do Edbum Quando é que a gente vai ver esse novo projeto Se vai ser realmente o um Mortal Kombat ou algo do gênero E aí o nosso querido Bumbum veio a público de maneira inesperada, surpreendentemente, para poder responder e dar um parecer acerca desse novo projeto deles também, que eles acabaram não revelando no The Game Awards 2021. E ele disse o seguinte pessoal, vejam só, eu agradeço muito o entusiasmo pelo nosso próximo jogo e gostaria de estar pronto para anunciar, mas ainda não estamos, muitas outras variáveis envolvidas do que podemos divulgar, eles devem estar num trâmite muito complicado com relação a esse novo projeto, aí. eu acho que eu até comentei no último vídeo que a gente que a gente fez logo depois do The Game Awards falando sobre isso, né? Já que o Mortal Kombat ou Injustice não foram anunciados no The Game Awards 2021, qual seria aí o futuro dessa parada? Quando é que a gente veria um novo jogo? E aí, eu até levantei algumas sugestões, levando em conta também o pior cenário que seria o m 3 e aí demoraria pra caramba. Mas eu cheguei a levantar pontos, por exemplo, como a própria pandemia, né? Que deve ter atrasado pra caramba o cronograma dos caras aí e culminou em não permitir que eles mostrassem esse novo projeto agora pra gente. E aí, o Ed Boon ele coloca aqui de uma maneira que eles não estavam prontos pra poder anunciar. Ainda, ou seja, eles devem estar em uma fase da produção ali, em termos até mesmo de gameplay, onde eles querem apresentar um negócio melhor acabado para gente. E isso me deixa com um certo hype. Porque se eles não estavam preparados para poder apresentar esse projeto para gente agora, isso significa, cara, que realmente vem coisa grande por aí. Possivelmente, com muitas aspas aí, né, pessoal? um Mortal Kombat mesmo devido a esses 30 anos, porque sim, quando o Mortal Kombat 11 foi anunciado, depois ele foi lançado e tudo mais era de se esperar que naquele momento ali ou um pouquinho depois eles já estariam trabalhando num processo de pré-produção alguma coisa do gênero de um Injustice 3 da vida, algo do gênero só que aí vieram questões de pandemia e tudo e acabaram atrapalhando esse cronograma e a gente viu que no início deste ano, em janeiro, os caras voltaram pros estúdios aí para começar os processos de gravação do seu próximo jogo, ou dar continuidade, né? Porque eles já deviam estar numa fase de pré-produção antes, fazendo os brainstorms, definindo o que vai entrar de novidades, e levantando a ideia do que eles irão implementar nesse próximo jogo. E aí vocês se lembram que o Dominique chancholo fez um tweet não tem muito tempo. Foi nesse segundo semestre mesmo aí. Falando que eles tinham voltado para os escritórios finalmente para poder continuar o seu trabalho e tudo. E que ele torcia para que a mesa dele não estivesse cheia de poeira, algo do gênero. Então, querendo ou não, mesmo que eles estivessem ali trabalhando home office. Office, a gente sabe muito bem que no caso deles que estão desenvolvendo um jogo e é uma equipe grande pra caramba e tal, fazer essa gerência à distância é um pouco mais complicado. Então assim, eles voltaram a trabalhar só agora nesse último trimestre, né? Vamos dizer assim, de 2021, nos escritórios da NetherRealm, nos escritórios ali da Warner e tal. Então isso pode sim de fato ter atrasado o processo de desenvolvimento e, consequentemente, feito com que esse novo jogo, esse trailer aí que a gente tanto espera, não fosse mostrado no The Game Awards 2021. Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui agora sobre o Edwin ter falado que eles ainda não estão preparados para poder anunciar esse jogo pra gente eu já comentei um pouquinho sobre isso lá no início mas tem um outro ponto aqui, um outro ponto de vista no caso que eu gostaria de levantar rapaz eu comentei no último vídeo que a gente fez falando sobre uma janela de anúncio, alguma coisa do gênero que poderia ser a E3 aí o pior caso e tal mas com base nisso daqui que ele falou deles ainda não estarem preparados e dando ênfase aqui no ainda é bem possível que esse processo já esteja um pouco mais adiantado aí e não demore tanto para eles mostrarem esse novo jogo pra gente, eu ainda não sei exatamente como é que vai ser o cronograma dos caras, se eles vão querer fazer alguma coisa para mais próximo do aniversário do Mortal Kombat, né, que acontece em outubro de 2022, e aí sim ele completa os seus 30 anos, mas eu acho que o ideal, o mais legal na real, né, eu acho que vocês podem concordar comigo nisso aí também, é eles fazerem de uma forma que eles anunciam o jogo mais para o início do ano 2022 com uma janela de lançamento mesmo aí para o meio do ano porque olha só o Mortal Kombat 11 ele foi anunciado no The Game Awards vocês lembram muito bem disso em dezembro nós tivemos aí a revelação de gameplay e tudo mais no mês de janeiro acho que foi no dia 17 e o lançamento oficial do jogo em abril ou seja Após o seu anúncio, ele não demorou tanto tempo assim, foi por volta de 4 a 5 meses para ele poder ser lançado. Então a gente pode seguir essa mesma perspectiva pensando nesse novo projeto deles, entendeu? Vai que eles anunciem aí, a gente passou essas festas, mês de janeiro costuma ser um pouco mais morno e aí fevereiro a gente vai começar a ferver de novos lançamentos, novos jogos que vão chegar no mercado aí pra gente, que em fevereiro vai tá, pega pra capar, vai ser foda. Pensando que eles anunciem esse projeto pra gente no mês de fevereiro, eu acredito que levando em consideração aí cinco meses né, março, abril, maio, junho, eles podem muito bem anunciar esse jogo aí nesse período que eu comentei e colocar um lançamento ali pro mês de maio, alguma coisa do gênero, entendeu? Ainda estaria dentro de uma janela legal de lançamento, a não ser que eles prolonguem um pouco mais e joguem ali pra agosto, setembro, que estaria sim mais próximo do lançamento do Mortal Kombat, mas eu acho que pra Netherrealm principalmente isso é um pouco complicado porque... Se nesse período de 4, 5 meses, desde o anúncio do 11 até o seu lançamento, teve vazamento a rodo, mostrando o personagem, mostrando coisa da história e tudo mais, imagine o que vai acontecer com o novo projeto né pessoal, é tenso rapaz, galera não brinca em serviço quando se trata de vazamento não, e nós estamos aqui poder pegar tudo e compartilhar com vocês porque a gente está empolgado para poder saber qual que é esse novo jogo, mas agora eu quero saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham do que o Ed Bon comentou acerca deles não estarem prontos, qual a sua opinião acerca disso, o que você